E aí, pessoal, beleza? Aqui, Fernando Prazer. E hoje vou tentar jogar, né? Vamos ver, eu comprei esse joguinho bem baratinho na, na Play Store. Eu tô usando aquele Google Re Rewards. Daí eu juntei um pilhinho e comprei Shadow of Death, pra jogar. Ele, aparentemente, é parecido com os World Hunters, não sei como é que é, Slash É meter a foice nos caras e ir matando. A gente vai experimentar o jogo aqui. Se for bom, a gente segue na... Na luta, se for mais ou menos, ou nem for muito divertido, a gente ficou a demonstração, certo? Temos vários jogos agora aparecendo aqui no, no canal brasileiro. Eventualmente, um vai ser só demonstrativo, e outro a gente vai seguir série. Então, vamos esperar daquela aquela carregada. Já vou pedindo para vocês, pessoal, deixa o likezinho no vídeo, muito importante, que eu puder dar aquela força. Não esqueça também. Quem puder se inscrever no canal, a gente está quase batendo 500. Bora para os mil inscritos! Ó, esse aqui é o um max. Chegamos em algum lugar? Tá, agora é aquela fase de tutorial. Ó, vem para cá. Vim. Ó, tá vindo uns monstros aqui. Ah, agora sim. Ah, mano. Quer me atacar? Ah! Aqui é daqui a World Hunter, mas veio aqui, rapaz, Devil May Cry, Kratos, enfim <risos> ó, Ainda não tem botão de salto, pelo que eu vi N Nesse tutorial ah, aqui a gente vai matando, ó, e vai vindo uns espíritozinhos poderzinhos, isso aí é bem Kratos mesmo, bem Devil May Cry ah, aqui é um dashzinho, legal ó, A ambientação do jogo é legal, ela é sombria uma habilidade especial, deixa eu ver Eita pomba Então não era a hora de usar Não era a hora de usar habilidade Hum, tá grande não né? o desenho do, do personagem seria é bem bacana Trancadinha. Ah, temos habilidades especiais? Espera aí, eu quero ver. Só vem. Cadê o granão? So you Ken Ih, rapaz, abriu é um buraco ali pro. Ah tá, achei que, achei que, era, que era um buraco pra, mim passar, né? pra eu passar. Né? Beleza, a, a, a ambientação é tipo pós-apocalíptica ou meio inferno. Caraca, achei legal. O. Os inimigos e tal, oh, Bacana Vamos usar os poderzinhos Ó, tem mais um poderzinho <risos> Moleque Nossa, que poderzinhos roubados Hell ah, veio uma Uma fadinha ali, um espírito Matei o tal do Helmeg Tô tomando dano que eu não consigo me mexer, poxa Sai daí, Tá oh, legal esse tutorial e legal o jogo Nome, ah, aqui, nome de exibição, rapaz Exibição, vocês sabem, né? Aqui é o Braseiro Mas, rapaz, não vai ter disponível no Braseiro? Braseiro, ok confirmar Beleza Ó, temos um vídeo de recompensa. Temos habilidades, aventura. A gente consegue explorar as coisinhas. Ó. Temos pontos para desenvolver também as habilidades, tal, os ponto de habilidade, beleza? <risos> Ai, não sei onde é que diz meus pontos. Ah tá, aquele 02 ali embaixo. Já se foi meus, meus pontinhos. Um pra aventura. Vamos continuar a aventura e ver o que a gente consegue. Um traço 1. Um. A princípio ali foi o tutorialzinho, né? Então vamos tentar fazer mais uma jogatina. Cara, eu achei esse Shadow of Death. Oh, Floresta Abandonada. Eu, eu, eu estou personagem que foi abaixo. E o salto dele. É, é no botão de salto. Ah, ali as habilidades estão tudo bloqueadas. Muito legal. Tem objetivos a cada cenário, né? Como que deu para entender? Ah, aqui o... tem. Os ovos. O formigo. Garanha Será aqui. Tem matar os caras dos ovos inimigos. Beleza. Vitória, completar dois objetivos, limpar dentro de 120 segundos e manter o HP Beleza, passei de nível Show de bola Vamos para a próxima parte, legal Ele não chega a ser um idol RPG porque tu realmente tu tem que lutar Cara, ah, eu não sei se depois habilita o um modo automático igual os Zord Hunter Mas eu gostei da, da sombriedade, olha só que legal esse, esse robô Só parece o Alphonse Euric. Só que nos no relâmpagos saindo por nós Então, a gente foi um pouco de longe, Tem ali um portal, acho que ficava spawnando ah, tem que chegar ali no outro, não é um ovo não nessa parte, como é que é o nome? esse que fica spawnando monstro aqui, parece um... um óvulo gigante matei geral, todo mundo, no menos de 30% do HP, beleza, nível 3 Força arruinada e passivo de ataque, beleza. Cara, ó, tem, tem coisas de equipamento. Ó. A princípio, dá pra equipar. Utilizar potencializador, não. E a gente tem uma energiazinha, pelo que Deus. Tipo o raio tem em jogos que a gente tem. Ah, vai, vai brotando fase, mas só tem 40 de energia. cada fase gasta 5, então não consegue passar mais do que 8 fases. Então o que, que tu faz? Tu tem que comprar, ou tu tem que assistir vídeo pra poder ganhar os bagulhete Tá vindo geral aqui, opa O cortar aqui, eu não sei se é uma, é uma parede pra eu voltar, ou isso aqui também ajuda a espalmar Nossa, sei é o churro rapaz, é churro das trovas Esse aqui parece o Gengar, ó né? é Pokémon, opa achei uma calça rapaz, olha ali Achei uma calça, será é que eu consigo vestir ela? De onde eu vesti? Ah droga, isso aqui é cura, tá? Não precisa outra gastar da cura aí ah, O dash mais ataque ele dá uma estocada, legal E o kombin que ele faz aéreo também, muito bacana Eu achei muito bacana Como eu falei, esse jogo aqui... Oh, oh, aqui no Midoron! Ah não, é o Huntshook Ganger do, do café. Esse jogo, ele não é grátis, dessa vez estamos trazendo um jogo que não é grátis. <risos> ele custa... Uh, uh 50, 1 um pila. Às vezes, se vocês pegaram a promoção, pega de graça. Ah, tem um... Faltou muito Ah, agora sim, rapaz. Não tá geral. Isso aí. Nível 4, Pegamos mais raiozinhos, ó. Mais raiozinho. Mais fácil a gente joga, tá vendo ali, ó? Tem um menos lutar menos um raiozinho. Então a gente vai acumulando raiozinhos O aspecto sombrio e os poderzinhos No um vermelho combina muito Esse tipo de jogo, se vocês forem acompanhar Tá, tá mais ou menos na moda, né? Nossas Outrators e tudo mais O Dev May Cry E hoje em dia tem uma certa tendência pro 2D, né? Essa visão, essa visão linear voltar Então combina a orientação sombria. Um game de Hapslash. E tipo assim, eu não precisa investir muito em detalhe agora no personagem. Porque ele, ele tem um fundo preto, ele é bonito. O design dele é bonito, é sombrio. Mas eu precisa destacar muita coisa. O cenário também é meio estático. É um chão e as árvores que se repetem. Mas a movimentação do personagem eu achei muito legal. Ela é bem boa. Big Spider. Ah, tá. Agora eu tenho que matar o Big Spider Egg. Vou matar os, os genéricos aqui. Aí, já foi, Big Egg Spider, os ovão. Tomei muito dano? Não, ainda não. Ah, boa. Ah, não vai ter que 4%. 97%. Ó, inventário. Agora a gente tem roupa. Olha ali que legal, parece a Ravena. Cara, muito legal, a Ravena se assim, combina com esse tipo de jogo, né? Ó, temos uma espada para equipar. Dá pra melhorar? Eu tenho 78 gemas, eu tenho mil e pouco. Beleza, vamos. Dá pra melhorar mais? Mais um pouquinho. Vamos melhorar até o 10, né? Aí, show de bola. Estamos com uma espadinha pronta, é só que eu tenho espada, mas eu ganhei mais calça também Ah moleque! Equipar a lag <risos> Equipar a lag é bom né Aqui não tem nada, aqui não tem nada Aqui eu tem alguma coisa? Não, acho que não Volta Aqui não, aqui não Aqui não, beleza, vamos mais uma fasezinha pra ver a informação, você pode proteger seu progresso, é recomendável salvar Ah, tem que salvar, que não é automático Ah, me lasquei ah, Vamos reclamar Nossa <risos> Nossos pontos Habilidade Eu tô com 3 pontos de habilidade Esse é arcano, eu não sei o que, que é Mas eu vou melhorar também Aqui a Tática, eu não consigo melhorar ele Ah não, foi tudo nesse, putz, grilo, tá bom Vamos jogar mais uma para ver, porque pelo que eu entendi, tudo que eu tenho de diamantezinho é o que eu vou precisar para salvar. Opa, tem um baúzinho. Escolhi até um dos cinco. vamos ver o 1, 6, só pra ver se mudou alguma coisa com essas novas habilidades. Vamos lá, pode matar até o deslimite, melhoramento, foi. deve ter dado um efeito. A violência aqui dos ataques é tá boa. A princípio, eu só estou tomando dano desses caras, esses cantos versus ombros aqui que ficam no chão, porque eu não consigo realmente desviar deles. Vou, é, vou matar os dois especial aqui. Ih, levei geral. Boa! Eita, esse aqui é errado. Ah, esse aqui dá uma treta no chão, cara. Tá doido, sai pra lá. Boa! Estamos violentos, rapaz. Completar todos os objetivos. Ah, duas estrelas. É, tá bom. Tá bom. Não foi o melhor dos, das saídas que a gente tem, mas deu pra testar. Ih, parece que teve mal sintonizado. Inventário, vamos botar nossa blusa. Eu vi que eu ganhei uma blusa. Aí. Tá, eu ganhei uma capinha. Vou equipar essa aqui também. O resto é lag. Show de bola. Vamos ver agora como é que eu salvo esse trem aqui. Ah, agora, rapaz, como é que eu faço pra salvar? Não sei. Eu volto pro mapa mundial. E agora eu fiquei. Bom, eu vou ter que dar um jeito de salvar. <risos> certo? Espero que vocês tenham curtido. Pessoal, eu curti. Acho que eu vou trazer novamente aqui pro canal. Né, que vocês explorar com mais tempo. Hoje foi rapidinho. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a atenção, pessoal. E até a próxima.